É o Rio Mafra Mix aqui no interior do município de Mafra, localidade de Augusta Vitória. E nós estamos chegando na casa do seu Eliseu Ubrich. Ele é o ganhador do concurso da IPAG, da IFSC, com o melhor suco de uva do Planalto Norte. E nós, claro, viemos visitar o seu Eliseu, vamos provar também e vamos conhecer a qualidade do trabalho e mostrar também o valor do agricultor aqui do município de Mafra, do nosso interior. Eliseu, conta para nós como é que foi essa iniciativa, como é que aconteceu? Nós começamos a iniciativa, foi a ideia, a ideia do meu filho, quando ele saiu do colégio agrícola ali, teve que fazer estágio, ele foi numa, numa plantação de uva de um, em contenda lá, até era uma professora lá. De lá ele veio com o incentivo daí de nós plantar uva, para o dia que nós não conseguimos plantar fumo, mas, parando, nós temos outra opção de renda. Daí. Então, daí comecemos plantando a uva e gostei muito de trabalhar. É uma fruta muito gostosa, fácil de vender também, muito boa. E peguemos mudas de qualidade, está né? produzindo muito bem. Até agora estou contente. Quanto tempo faz isso? Quando Quando começou? Comecemos em 2012, foi posta a ideia, né? compremos as mudas e plantemos 600 mudas primeiro. Né? São quatro variedades, ali: a niagara rosada e a niagara branca, a Isabel Precoce e a Bordeaux, que é o famoso suco o suco tinto, então, que é a Bordeaux, né? Daí, Agora estamos fabricando da, da rosada também, fica maravilhoso o suco, tem um sabor bem frutado também, né? Da branca fazemos alguma coisa também. Né? Como é que surgiu o convite para participar desse concurso e ser o campeão do Planalto Norte? Foi o pessoal da IPAG ali que eles convidaram já, né? Já o ano passado eles tinham convidado, né? Daí eu achei que não não era tão importante, assim, né? Que, achei que o meu suco não era tão bom. Daí agora última safra o professor Douglas da Uivske. Ele veio coletar a terra para fazer a análise de solo do, do Pareiral. Daí ele falou que ele organizava o concurso. Eu disse, então, pegue e já leve. Eu peguei do estoque duas garrafas e mandei para ele lá para ele fazer o, o, o análise do suco. Né? Eu, no fim, fui premiado primeiro lugar, o melhor suco do Planalto Norte. Aqui. Suco Tio Eliseu. É, o suco tem a marca Tio Eliseu. Isso ver o que é da família algum neto algum sobrinho algum filho como é que foi para sair o tio Eliseu pois aqui o pessoal tem bastante gente já que me chama de tio Eliseu né? daí até meu filho a minha nora ali me sugeriram assim né de colocar esse esse nome né daí eu achei que ficou bonito né assim o pessoal tá aceitando bem né que daí a gente tem uma honra né de ter o o suco com o nome da gente, né, e tudo. E o tio Eliseu, a marca do suco de uva, o que mais? Geleia? É, nós fazemos também a geleia, também, tem essa geleia feita do próprio suco mesmo, né, ele é coletado né, botado o açúcar e cozido ele, né, tem a receita certa, né? fica a geleia que você pode virar, ela não, não derrama, né, fica brilhante, muito gostosa também, né, que... Trabalho não para. Não para. É direto. Isso a gente tem o ano inteiro. Né, aqui. Na uva também, na época né, entre safra, você tem que limpar o pomar, tem que adubar ele, tem que cuidar para não pestear e polvorizando. Terminou a colheita, você tem que cuidar da folha até quanto mais tempo segurar no pé. Né, para ela ter vigor para carregar o outro ano. Né, aqui. A nossa prosa aqui, você sempre cita a sua esposa. Como é o nome dela? A Isolete também, minha companheira Então vamos conhecer a dona Isolete Vai chegar aqui conosco também Companheira do seu Eliseu Também ganhadora Chega aqui a dona Isolete Vamos pegar aí também uma saudação da senhora aqui <risos> Dona Isolete Como é que é conviver com esse homem aí A todo esse tempo E agora ser e ter o, o suco de uva Melhor do Planalto Norte Parabéns Pois é muito bom, né? A Nossa vida É um orgulho e eu disse, eu tenho interesse mesmo nessas uvas. Meu Deus, vira e mexe, onde está disse eu Está nas uvas. Ah. E, a, e a senhora trabalhando rente também. Uh -huh. oh. <risos> Sempre junto. E sobra tempo para tomar um chimarrão, para bater um papo? Sobra. Oh, a bom do chimarrão daí. Uh -huh. O que, que é melhor, suco de uva ou chimarrão? As duas coisas, né? <risos> que mais o senhor pode contar? Dá aí também um conselho para as pessoas que estão começando ou que participaram e também não ganharam, mas o que o senhor pode contar para nós nesse momento sobre esse esse evento que o senhor conseguiu aqui, esse passo na vida? Olha, o que eu tenho para dizer, é que quem está nessa luta aqui, que ele, ou quem quer começar, ele procure um viveiro muito uh, especializado com o padrão de mudas, né, para fazer um produto bom, daí você consegue fazer um suco bom também aqui. Né? e agradeceu o pessoal da Ipagre também, né, que dá assistência ali, né, que seguidores estão aí, a gente pergunta deles e tudo, né? E é o um suco é tudo a produção da uva também. Tem que fazer uma uva de qualidade, sem muito químico também, né? Mais natural, né, que é bastante trabalhoso, mas daí eu tenho um filho também que mora do lado aqui, já é agrônomo também, né, Qualquer dúvida, eu consulto com ele também, né, se posso usar ou não posso, né, e tudo. É muito importante também. E também é, temos mais pessoas da família que colaboraram muito. Ah, sim, temos. São três filhos que eu tenho, os três técnicos, um agrônimo e o outro tá tá estudando ainda, né, o Elineio, o mais velho, e ele me deu muita força também no início ali, sobre correção de solo, fazer análise e tudo, né, incentivou bastante e agora, então, nós vamos mostrar aos nossos seguidores, que estão acompanhando nós nesse momento, nós aqui na localidade de Augusta Vitória, vamos provar esse suco também, com toda certeza, para vocês terem aquela curiosidade e procurar o seu liseu, claro que nós vamos deixar esse endereço, para provarem realmente o melhor suco do Planalto Norte, aqui de Augusta Vitória.